Olá pessoal, Eu é o professor Rodrigo falando e a gente vai fazer nessa aula a demonstração da famosa fórmula de Euler, a relação de Euler, que relaciona vértices, lados e arestas de qualquer poliedro convexo, tá bom, o famoso V mais F igual a A mais 2, ok, então me acompanhe <música> estamos aqui, uh, com a minha lousa, eu vou partir do seguinte princípio. Então, só ler aqui o enunciado que diz o seguinte. Para todo poliedro convexo, ou para sua superfície, vale a relação V-A mais F igual a 2, em que V é o número de vértices, A é o número de arestas, E e F é o número de faces do poliedro. A gente costuma ver ela como V mais F igual a mais 2, mas isso é só... não faz diferença nenhuma, tá? Então, vamos lá. Para tanto, nós vamos usar o princípio de indução finita para essa demonstração. E nós vamos ter que fazer em algumas etapas, tá bom? Nós vamos fazer uma, uma demonstração preliminar utilizando uma relação para superfícies poliédricas abertas e depois a gente vai fazer, verificar, fazer uma adaptação para as fechadas, tá bom? Então vamos começando aqui, vamos dizer assim, então pelo princípio de indução finita Referente ao número de... Ao número... De faces... Vamos provar... De forma preliminar... Que... um pouco, uma superfície poliédrica limitada convexa aberta vale a seguinte relação VA menos A, a mais FA igual a 1 tá? ou seja, em que VA é o número de vértices da superfície aberta menos o número de arestas da superfície aberta mais o número de faces dessa superfície aberta, que é essa relação igual a 1, um que ela vale, ok? Então, vamos lá, eu vou, em primeiro lugar, tentar provar que vale para uma face. Eu vou pegar um... isso vai se resumir <coughs> a um único polígono, tá? Um único polígono plano convexo de N lados e, por consequência, N arestas. Tá? Então, avaliando o seguinte, então, o número de vértices vai ser N o número de arestas vai ser N também, e o número de faces é 1, tá? Então, substituindo nessa relação, nós vamos ter, então, para VA, N, para número de arestas, N, número de faces, 1, igual a 1, então, ou seja, que implica, aqui. conseguimos provar, então, que isso... É verdadeiro. implica em VA menos A A mais FA igual a um. Então verificado para FA igual a um. Ah, então primeira parte OK. Agora Limpando essa página. Segunda etapa. Então, admitindo que vale para a superfície de F' faces, vamos escrever isso. Então, admitindo que vale para uma superfície de F' faces. F' linha faces por consequência, então possui velinha vértices e a linha arestas então nós queremos provar Vale para F linha mais um, tá? Este é o nosso objetivo. Então, por hipótese, nós vamos dizer então que vale a seguinte relação velinha menos A' mais F' igual a 1, ok? Acompanhe, então, comigo o seguinte, vou separar aqui. Uh, acrescentando a uma superfície, a uma superfície qualquer, uma face acrescentando a uma superfície, uma face de p arestas, isso é bem importante, tá? em que que dessas arestas coincidem, que são coincidentes a outras arestas, tá? então eu vou adicionar uma outra uma outra superfície, um polígono de P arestas, em que Q dessas arestas são coincidentes a já existentes. Então, dessa forma, assim, nós vamos ter o seguinte. Eu vou ter o número de faces desse, dessa superfície poliédrica aberta vai ser o número de faces F' mais 1, já que eu adicionei mais uma face, o número de arestas, o um novo número de arestas dessa superfície aberta, vai ser o número de arestas já existentes mais o número de arestas desse polígono adicionado menos, opa, aqui é mais, menos o número de arestas que coincidem, já que elas não podem ser contadas duas vezes, ok? Então por fim, o número de vértices de A, o número de vértices dessa nova superfície poliédrica aberta, vai ser então o número de vértices já existentes, mais P, tá? o número de arestas, menos, agora cuidem o seguinte, menos Q mais 1, porque toda vez que eu adiciono duas, Duas arestas, eu estou adicionando dois vértices. Eu vou ter sempre. Por exemplo, se eu vou. Se eu tenho uma aresta coincidente, eu acrescento dois vértices que são coincidentes. Se ele vai ter duas arestas, duas arestas comum, eu vou ter três vértices coincidentes e assim por diante. Eu sempre vou ter Q mais um. Além das arestas coincidentes, sempre mais um. Então por isso eu tenho que descontar Q mais um e não. Somente que, ok Vamos substituir na nossa expressão. Vou trocar de página aqui para ficar mais limpo isso. Ok? Então, substituindo na expressão VA menos AA mais FA, nós vamos ter o seguinte. Então, substituindo aqui, VA é V V' mais P, menos o Q menos 1. Um, tá? Eu já fiz, já tirei do parêntese o VA. Então, menos o A, que é a linha, já vou fazendo o jogo de sinal, menos P mais Q. Por fim, mais FA, que é F' mais 1. Um, F' mais um. uh, Podemos simplificar isso, ou, ou vejo que o mais P com menos P se anular, assim como menos Q e mais Q, e o menos 1 um e mais 1. Um. Temos então que V' menos A' mais F', tá? o que provamos que não se altera né? essa expressão adicionando, ou seja, adicionando mais uma face, essa relação continua valendo de o número de vértices da superfície poliédrica aberta menos o número de arestas, mais o número de faces. Eu acrescentei mais uma face e essa relação continua valendo. Como por hipótese, V' menos A' mais F' nós dissemos que era igual a 1, então vem que pa menos a mais F'A é igual a 1, ok? Provamos que acrescentando ou tirando faces a relação se mantenha, ou seja, não se altera, tá? Não se altera a relação, tirando ou acrescentando passes. E agora eu vou limpar de novo a tela para a gente finalizar esse processo. Agora então, por fim nós fizemos uma demonstração preliminar, né? Então vamos para B tomando qualquer, veja que a gente fez uma demonstração toda, uma superfície poliédrica limitada aberta. Então nós queremos chegar aqui tomando qualquer superfície poliédrica aberta, sabendo que vale a relação VA menos AA mais FA igual a 1, avaliem o seguinte... Eu vou mostrar aqui rapidinho no outro software para gente, para vocês entenderem onde eu vou chegar. Observem aqui uma superfície poliédrica limitada, aberta, já que vocês eu vou dar uma girada aqui vocês podem perceber que tá tem um contorno, tá? Então a nossa a relação que a gente verificou vale para esse para essa figura, para, esse só, para essa superfície poliédrica aqui, ok? Então, avalie o seguinte, aqui ele tem um número, um número N de, de arestas, M de vértices e um número F de faces, tá? Bem definido, que vale aquela relação. Veja que imagine se eu fechar essa superfície aberta. Olha o que acontece? Eu adicionei uma face. Agora, o que, que acontece com o número de vértices e arestas? Veja que esta aresta que tava, essas arestas desse novo polígono adicionado já estavam sendo contadas, então, não adiciona nenhuma. Isso, a mesma coisa acontece com os vértices. Então, a única uh, transformação que vai acontecer é adicionar mais uma face. Bom? Então, retornamos lá para a nossa lousa, então, sabendo do que nós acabamos de verificar, o número de vértices, sabemos que o número de vértices dessa nossa superfície aberta vai ser, pra, em relação ao sólido fechado, vai ser V, não vai alterar, alterar nenhuma, ou de arestas vai se manter então eu posso dizer que a número de arestas número de vértices do poliedro vai ser igual da superfície poliédrica aberta é a última relação eu sei que o número de faces da superfície poliédrica aberta mais a que eu adicionei depois vai corresponder ao número de faces do meu do meu poliedro convexo, tá bom? Então substituindo ali na nossa relação, nós vamos ter aqui V menos A mais FA menos 1 é igual a 1. Só reorganizando isso, essa estrutura, nós vamos ter V menos A mais F igual a 2. E aí fechamos a nossa relação mostramos, chegamos até que, enfim, no V menos A mais F igual a 2, veja que a, o trabalho maior é essa demonstração preliminar para provar, por isso é tão importante conhecer, então, essas definições de superfície poliédrica uh, aberta, não, de superfície poliédrica limitada, certo? Até chegarmos aqui. Então, obrigado para vocês que acompanharam até o final desse vídeo e até mais!